O que é uma amostra em um TCC? Como definir a amostragem? O que é uma amostra em uma pesquisa? Muito bem, se você tem dúvidas sobre amostragem, eu vou procurar tirar todas as suas dúvidas neste vídeo. Claro que o tema da amostragem é ampla e se divide em várias categorias, mas eu vou procurar fazer um bom resumo para apresentar para você e ajudar nos seus estudos. Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo eu vou falar sobre a amostragem na pesquisa, principalmente envolvendo pesquisas sociais. Se você está fazendo o seu TCC e envolve amostragem, análise quantitativa e qualitativa, este vídeo vai te ajudar muito. Por isso, me acompanhe até o final do vídeo para não perder nenhuma informação. Aliás, se você está fazendo o seu TCC e precisa de ajuda, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Já são mais de 100 vídeos explicando passo a passo diferentes aspectos e formas de fazer o seu trabalho de pesquisa com muita qualidade. Com a roteirização de Melissa Carvalho, revisão do Dr. Carlos Biff e com a minha supervisão, preparamos este vídeo para ajudar nos seus estudos. Muito bem, as pesquisas sociais possuem uma infinidade de informações, e é impossível considerar cada informação na sua totalidade. Imagine querer entrevistar todos os professores do Brasil. Ou então analisar todas as empresas de marketing digital para construir um, um padrão. Ou ainda investigar todos os casos de divórcios litigiosos. Não dá. É por isso que nós trabalhamos com amostras. Certamente você já viu pesquisas de intenção de votos. Pois bem, o um instituto define uma amostra da população com diferentes variáveis, vai a campo e realiza essas entrevistas. Aí eles partem do método indutivo, que aliás tem um vídeo aqui no canal só sobre o método indutivo, e no meu site mais explicações e exemplos concretos. E aí depois eles chegam às generalizações. Mas para chegar às generalizações, você faz uso da amostra, que deve ser significativa para tentar, repito, Tentar generalizar. As amostras são subconjuntos de uma população. Assim sendo, quando escolhemos uma característica a ser estudada na população, faz-se necessário que a amostra também mantenha essas características. Por exemplo, em uma pesquisa eleitoral, ao selecionar uma amostra de eleitores, é necessário que todos de sua amostra sejam eleitores, e, assim, os resultados obtidos pela amostra possam, por meio da estatística, inferir para toda a população estudada. Para isso, é preciso ter conhecimento sobre tipos de amostragens, que no caso são duas. As probabilísticas, que podem ser simples, sistemática, por conglomerados, estratificadas e a múltipla. E as não probabilísticas, são as que permitem ter acesso a uma parte da população que nos é permitido, esta é uma população amostrada e, a que não é permitido, chamamos de população objeto. Outros tipos de amostras não probabilísticas são a esmo, ou sem normas, formada por material contínuo, amostragens intencionais, no bom sentido, e as por voluntariados. É fato que, para cada item, poderíamos discutir cada um desses aqui por meio de um vídeo específico no canal. mas Deixaremos isso para outro momento. Quem sabe um dia eu trago essa discussão mais aprofundada com o próprio Carlos Biff. O importante nesse momento é que a gente saiba que existem esses tipos diferenciados de amostragem. Eu vou deixar no meu site uma lista com várias referências e aplicações práticas para que você possa se aprofundar nesse assunto. Também vou deixar alguns links de alguns canais parceiros de professores de matemática que, se você quiser se aprofundar, sem dúvida eles vão ajudar demais no seu trabalho. As amostras são é uma análise de uma pequena parte dessas informações. As pesquisas que utilizam experimentos ou levantamentos utilizam as amostragens nas pesquisas sociais. Por exemplo, um pesquisador precisa estudar uma certa população, seleciona uma parte representativa dela e essa pequena parte se torna o um representante dessa população, para que assim o pesquisador consiga estudá-la da melhor forma. Para que esse estudo seja realizado, é importante ter conhecimento sobre teoria da amostragem, que possui dois conceitos básicos, universo ou população e amostra. Para embasar essa discussão, eu trouxe o livro do professor Antônio Carlos Gil, Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. Eu recomendo muito este livro. O universo ou população define os elementos que apresentam suas próprias características. Em termos estatísticos, a população pode ser um conjunto de alunos de uma determinada escola, operários de uma empresa, o número de indústrias de uma cidade ou mesmo a produção de equipamentos de uma fábrica. A amostra é o subconjunto do universo ou da população. Ela pode ser constituída por 100 empregados de uma população de 4 mil pessoas que trabalham numa fábrica, pelo número de escolas que fazem parte da rede estadual de ensino ou um certo número de parafusos tirados de uma produção diária de uma indústria. São exemplos, tá? Agora, preste muita atenção, a sua amostra deve ser fiel às características da população amostrada. Se você vai fazer uma pesquisa de intenção de votos para presidente, você não vai perguntar para uma criança de 12 anos, por exemplo, certo? Eu acho que agora deu para ter uma noção do que é amostra na pesquisa social, não é mesmo? Para aprofundar esse assunto, vou falar um pouco dos princípios fundamentais da amostragem. Ela se fundamenta em leis estatísticas que possuem fundamentação científica, como a Lei dos Grandes Números, a Lei da Regularidade Estatística, a Lei da Inércia dos Grandes Números e a Lei da Permanência dos Pequenos Números. Vamos falar de uma forma bem simples sobre cada uma delas. A Lei dos Grandes Números comprova que, por exemplo, em uma prova, a probabilidade de um determinado é P. E se ele se repete, a relação entre as vezes que se produz o sucesso e a quantidade total de provas, F, tem que se apro aproximar cada vez mais da probabilidade de P. Deu para entender? Se o número de provas é grande, então é improvável que seja significativa a diferença entre F e P. Por exemplo, se você jogar 100 vezes uma moeda, a tendência é de cair cara ou coroa. A tendência é que ela se aproxima de 50%. A lei da regularidade estatística mostra que um conjunto de N unidades adquiridas em um conjunto N certamente terá as características do conjunto maior. A lei da inércia dos grandes números assegura em grande parte dos fenômenos que, se uma parte vá para uma direção, provavelmente uma igual parte vá numa direção oposta. Já a lei da permanência dos pequenos números afirma que, se em uma primeira amostra da pesquisa são encontrados apenas alguns indivíduos com características raras, na segunda amostra provavelmente terá a mesma proporção. Há diversos tipos de amostragem na pesquisa social, que são classificadas em amostragem probabilística, que é aquela totalmente científica, e a não probabilística, que depende apenas do critério do pesquisador. Na amostragem probabilística, os tipos mais conhecidos são aleatória simples, sistemática, estratificada e por conglomerado e por etapas. E a amostragem não probabilística é usada por acessibilidade, por tipicidade e por cotas. O tipo aleatório simples é o ato de atribuir a cada elemento da população um determinado número para que depois seja selecionado alguns desses elementos de forma aleatória. Um dos componentes utilizados para isso é a tábua de números aleatórios. A amostragem sistemática é uma variação da amostragem anterior, e a sua definição é que a população fique ordenada para que cada elemento possa ser identificado por sua posição como os candidatos de um concurso identificados pelas suas fichas de inscrição. Uma amostragem estratificada é feita pela seleção de uma amostra de subgrupos da população que podem ser divididos em diferentes propriedades, como gênero, idade, tempo de escolarização, escolarização ou classe social. Agora, falando da amostragem por conglomerado, ela é muito comum em situações em que são muito difíceis identificar os elementos. Por exemplo, as pesquisas que são feitas a partir de todos os cidadãos de uma cidade. Então, nesse tipo de amostra, pode dividir o local em quarteirões, famílias, organizações, edifícios e muitas outras possibilidades. Uma amostragem por etapas ela é ideal quando a população pode ser dividida em diferentes estágios, pois ajuda bastante quando é preciso pesquisar elementos diversos em uma grande área, como um estado ou um país. Esses estágios podem ser micro-regiões, municípios, bairros, quarteirões e domicílios, nessa ordem. A amostragem por acessibilidade ou por conveniência, é que é a amostragem menos exigente, é aquela em que o pesquisador seleciona os elementos que tem acesso, e, em sua visão, podem representar o universo de estudo. Esse tipo de amostragem é muito comum em estudos exploratórios e qualitativos. A amostragem por tipicidade ou intencional, que também é uma amostragem não probabilística, equivale à seleção de um subgrupo da população que, a partir das informações disponíveis, podem servir como um representativo de toda a população. Já a amostragem por cotas possui um maior rigor e é desenvolvida em três fases. A classificação da população de acordo com as propriedades relevantes para o estudo, a determinação da proporção da população a ser colocada em cada classe e a fixação de cotas para cada observador encarregado de selecionar os elementos da população que vai ser pesquisada. A amostragem de cotas possui um baixo custo e geralmente é usado em levantamentos de mercado, prévias eleitorais. Mas e o que determina o tamanho de uma amostra? Para que ela represente com dignidade as características do universo, é preciso ter um número adequado de casos que dependem de alguns fatores, como a extensão do universo, o nível de cobrança, erro máximo permitido e a porcentagem do fenômeno. A extensão do universo é proporcional à extensão da amostra. Os universos da pesquisa podem ser classificados como finitos, que não passam de 100 mil elementos, e os infinitos que passam de 100 mil elementos, ou seja, não importa o número de elementos do universo. O número de elementos da amostra será o mesmo. O nível de confiança estabelecido de uma amostra tem a ver com a distribuição das informações coletadas que se ajustam à curva de Gauss, que possui valores elevados e reduzidos. Esta é a imagem da chamada curva normal, ou seja, o nível de confiança de uma amostra é relativa com a área da curva normal definida por desvios padrão em relação à sua média. Quando são considerados três desvios padrão, o nível de confiança passa a ser de 99,7%. Para dois desvios, vai ficar em torno de 90%. E para um desvio, vai ficar entre 64% e 68%. Os resultados das amostras não são exatos, mas o erro diminui a proporção em que o tamanho da amostra aumenta. Ter uma estimação prévia da porcentagem de um fenômeno é muito importante para determinar esse tamanho. Olha só, não se assuste com essas fórmulas, eu sei que os professores de matemática vão adorar o que obviamente não é o meu caso, mas observe essa primeira fórmula para definir o tamanho de uma amostra para populações infinitas. Já o cálculo para amostras de populações finitas é esse. Agora, para determinar a margem de erro da amostra, aplica-se esta fórmula aqui. Olha só, eu sei que pode assustar, mas com um pouco de atenção a gente consegue entender essas fórmulas e trazer por concreto. Porém, repito, porém, para facilitar a sua vida, ainda mais se você for da área de humanas e tiver problemas com a matemática, como eu, você pode acessar uma calculadora amostral. Ela já tem as fórmulas embutidas e você só vai alimentar com os seus dados concretos. Observe como ela funciona na prática. Você vai realizar o acesso do site. Ele mesmo já tem explicando o que é população, margem de erro, confiabilidade, etc. Tudo o que você precisa saber. E aí ele aqui já tem explicado tudo o que você precisa saber. E aí ele tem a calculadora amostral e a calculadora de margem de erro. Basta você preencher com os seus dados e tá pronto. O link está nas descrições do vídeo, sem dúvida vai ajudar muito no seu trabalho. E é claro, se essa informação extra foi útil, não se esqueça do seu like. Bom, a gente pode perceber que a amostragem na pesquisa social ela é de grande importância para o estudo de uma determinada população para que a gente possa entender sobre o seu comportamento a partir de uma pequena parcela dessa população e analisar a necessidade de todo o procedimento de uma amostra. Eu já orientei várias pesquisas que fizeram uso de amostragem, principalmente considerando o procedimento da entrevista para levantar esses dados. No meu site eu vou deixar uma postagem só sobre este assunto com vários trabalhos concretos que fizeram uso da amostragem. Isso vai ajudar muito você se aprofundar nesse assunto e dominar a amostragem para realizar a sua pesquisa. Só uma ressalva, esta aula não é uma aula de matemática e eu muito menos pretendo esgotar o assunto aqui. É importante que você estude, leia pesquisa. Leia, principalmente, outras pesquisas que usaram essa amostragem para que você possa entender na prática como ela foi utilizada. Por isso, novamente, estou deixando aqui o link do meu site para você baixar diferentes artigos e trabalhos que fizeram uso da amostragem na pesquisa social. E você? O que você achou? Fácil? Difícil? Deixa aí no comentário. Você vai fazer uso da amostragem no seu trabalho?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 tem muito material sendo distribuído exclusivamente por lá. Um forte abraço, desejo ótimos estudos e até o próximo.